E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo da nossa série de Forza Horizon 1. Esse aqui é o terceiro episódio, estou muito feliz que a galera tá gostando. Vamos zerar logo isso aqui pra gente ir lá pro Forza Horizon 2, mas vamos curtindo de boa, tá? Aqui pra gente, nós temos aqui um evento aqui, esse que é o mais próximo. Liberou aqui, ó, um carro de celeiro pra gente pegar depois, então vamos fazer essa sequência rapidão. E eu acho que na última vez tinha liberado esse evento aqui, ó. Corrida contra balão. Mas antes vamos comprar um carrinho na feira de carros aqui, que eu sei que tem um evento classe B, que tem que ser carro da Ford. Sim, essa é a feira de carros. O lugar perfeito se estiver querendo comprar um carro novo. O quê? Você não tem créditos suficientes? Então se dê de presente um token de carro ou dois, você sabe que precisa mesmo daquele carro pelo qual está babando. <risos> eu acho que eu tenho um DLC aqui, mano. Ó. Ah, esse tipo de carro aqui eu acho que eu posso pegar, ó, que não tem nenhum ícone de download ali. ó. Então provavelmente eu posso pegar eles. São carros de DLC. Eu sei que hoje vai ter eventos que tem que ser com carro da Ford. Eu tô acompanhando o LG, o Igão. nossa, olha esse carro aqui, velho, eu nem sabia que tinha isso Olha, esse aqui é a edição especial, beleza, eu acho que ó, o evento pode participar com esse carro aqui Olha, esse carro aqui é novo também, esse é novo Aqui, ó, esse Ford GT aqui, tanto que ele é louco, velho, ele é bem exótico Beleza, a gente pode correr com o Ford, né, eu acho que pode pegar esse aqui, ó eu sei que ele tem que ser classe B, então eu vou dar uma aprimorada rápida aqui nele. Olha só, nosso carro tá pronto aqui. Eu tive que trocar a roda dele, fazer alguns aprimoramentos pra gente participar do evento... Esse evento aqui, ó. Mais próximo aqui, classe B. Eu espero que a gente consiga correr com esse carro, porque eu gastei dinheiro. Vamos lá. Ele é um tração, tração dianteira, né? Ué, parece que tá automático. Ah, não, tá não. Achei que tava automático aqui o meu carro. Mano, que joguinho top, cara. Eu tô muito feliz e que a galera tá muito feliz que eu estou trazendo esse conteúdo aqui. Ei, hey, aqui é a Alice. Se quiser ganhar mais dinheiro, você pode desafiar outros pilotos do festival pra corridas quando encontrá-los na estrada. É só colar na traseira deles pra enviar um desafio. Ah, rapaz, aqui o pessoal que te desafia, não a gente. Des... A gente pode desafiar eles também, mas eles desafiam a gente, né? No... Nos outros foros, eu acho que é. O Horizon 2 eu não sei, mas o... o resto. É a gente que tem que desafiar, não eles. Interessante isso. Mano, tô muito feliz aí que a galera tá gostando desse conteúdo. Eu tô muito empolgado em trazer esse tipo de vídeo aqui pra você, tá? Forza Horizon, eu sou muito fã. Quem, é, não, quem não é fã, né, desse jogo? Eu vi que muita gente não teve a oportunidade de, de jogar ele. Quando aparecer na loja ou tiver alguma oportunidade, pode deixar que eu vou avisar, tá? Fica ligado aí no canal. Você chegou ao seu destino. Você já dirigiu pela 150 até a Road Island Avenue à noite, sem faróis? <risos> eu imaginei que não. Que é isso, rapaz? Dirigir sem farol à noite. Não, velho, esse circuito aqui eu tô lembrado. Não, eu gosto muito desse circuito, cara. Mano, o conta é giro do carro é bonitinho, né? Daorinha. Ixi, caraca. Toma cuidado aqui, toma cuidado Ó, oh, o cara aqui tá me arrebentando, velho Pera aí, doido Deixa eu me acostumar com a pista aqui, tá? Mas eu lembro um pouco dessa pista aqui, mano Ela tem um traçado muito da hora Vamos lá, vamos concentrar aqui no evento aqui Ah, são três voltinhas, até que é de boa. Eu vi alguns inscritos aí do canal que conseguiu comprar o Forza Horizon quando apareceu na loja. Eu acho que tava uns 80 reais, não sei. Se você quiser, pode deixar nos comentários aí algum carro que você queira que eu pegue lá para os próximos eventos, né? Ainda bem que essa otimização do Xbox One X veio pra gente, né? Do Xbox Série S e do Série X também. Muito bom os desenvolvedores fazerem isso pra gente aí que tem o jogo. Esse jogo aqui, pra quem não sabe, eu tenho desde o 360, mano. Ele já apareceu de graça para os jogadores também aí um tempo. Toda vez, né? Antes de sair da loja, o jogo vem de graça pra gente. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ultrapassar, que só falta esse. Vamos lá, beleza. Aí ele apareceu de novo, né? Não sei se foi esse ano, né? No começo do ano e apareceu de novo. Se aparecer novamente, eu vou avisar imediatamente aí o pessoal do canal, tá? Eu sei que você está se divertindo. Nunca deixe essa sensação desaparecer. Ah, abriu direto aqui o mapa pra gente Mano, tem muito evento, hein Tem evento aqui, classe C, classe D e classe D Classe A ali, ó Uma corrida classe A Duas corridas classe A Vou ter que fazer um carro classe A depois Vamos fazer esse evento aqui nós né? fazemos um carro classe A Faça o retorno quando for seguro. Esse carrinho aqui ficou bom de manobra, viu? Muito, muito bom Beleza, vamos cortar pra lá, né? Pro vídeo não ficar muito grande Beleza, estamos chegando aqui ao nosso destino. É outra corrida de exibição, né? Essa que eu acho que ela avisou no último episódio. Vamos lá. Ao seu destino. <risos> Correr contra um balão de ar quente? Me diga que não está empolgado. E chegue na LZ antes dele para ganhar o carro. Vamos lá, é da hora demais O Duck, ele fica espiando, né, o carro antes de começar a corrida Muito top a, o detalhamento, né, cara O cuidado que os caras tiveram em desenvolver esse jogo aqui Ainda bem que não tá com aquela saturação muito forte Dá até pra cuidar mais do, dessa questão da qualidade Mas eu não sei se eu deixo do jeito que está aqui, né os episódios eu estou deixando todos da mesma forma Opa e, rapaz, Tem que ser rápido, né? Não pode ficar com medo de quebrar a plaquinha, não Que senão a gente vai perder para os balão Vamos concentrar aqui no evento Para a gente conseguir vencer logo isso aqui esse mato aqui, eu lembro que se você batesse nele, o carro quebrava todo, mano. Até o pessoal zoava que o mato era de titânio, mas não é mais, não. Os caras mexeram até no mato aqui do jogo, velho. Ih, mano, o balão já tá lá na frente ali, eu tô vendo no minimapa ali, eu tenho que chegar lá logo. Será que é esse grandão aí? Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Eu acho que é ele mesmo, vamos lá, vamos, vamos. Ué, não vai dar tempo não. Não é possível! Ué, deu? Que bela corrida. O público ama você. O patrocinador está muito satisfeito. Você pode ficar com o carro. Muito bem. Olha essa máquina passando aí, velho. Caraca, aquele ali é exclusivo, hein? Beleza, mano Olha, temos essa corrida aqui classe A Mas eu acho que eu vou ter que fazer Vou ter que comprar um carro classe A, né? Pelo que eu tô vendo aqui Tem que ser da Ford, né? Ah, vamos ter... vou ter que fazer um carro da Ford, mano Classe A Mano, o nosso carro aqui Ele tá classe A Eu posso entrar naquele evento com esse carro Mas eu vou tentar ganhar uma grana aí Pra gente comprar outro modelo Pra entrar em outros eventos o evento tá bem aqui, tá bem próximo. Vamos lá, à beleza. Estamos chegando aqui no nosso evento. O nosso carro aqui tá classe A, tá com um motorzinho diferente. Tem até um barulhinho de turbo aqui. Que a gente vai prestar atenção na corrida. Fique triste quando eu te vencer Você vai se acostumar Tá com 9,3 de manobra Não sei se é manobra demais Vamos ver na corrida hum. Vamos lá Mano, acho que dava pra ter pego um Mustang, né? Eu acho que eu tinha grana pra pegar um Mustang, velho Vamos lá Mas eu acho que esse carro aqui, pelo menos manobra, ele tem, velho Aqui nesse Horizon aqui tem aquele aerofólio do Forza. Horroroso, velho Meu Deus Vai, vai Ah, vou desligar o retroceder, mano Pra gente ganhar mais dinheiro, né Eu não vou usar o retroceder aqui depois eu vou desligar Beleza, vamos ver se... É, são três voltas, eu acho que dá tempo de chegar não oh, tem Ford GT, velho Os meninos aí falaram que o Ford GT é meta, né? É carrapelão Podia ter feito um, né? Mas manobra esse carro aqui tem de sobra, viu? E o som dele tá diferente agora, que ele tá com motor novo. Eu nem olhei que motor era esse. V8 não parece ser não, porque o som tá diferente, tá com som de turbo. Mano, o carro tá grudado. Vamos lá, última volta Por enquanto tá de boa, né? Tá de boa E eu tenho a DLC do Forza Horizon 2, hein? Do Velas e Furioso. Eu quero chegar lá Eu tenho a DLC aqui do... do... do Rally, né? Que é do Horizon 1 Agora eu não sei se compensa a gente fazer porque ela não tem... Ela é mais pra curtir o Rally, né? A parte de Rally que tem aqui no jogo que é muito boa mas eu acho que não tem uma história, não. Eu acho que ela é mais a tomada de tempo. É tipo o Dirt, né? Eu queria trazer o Dust 3 também, velho. Nossa, quando eu montar o PC, eu quero trazer o Dust 3 e o Grid Autosport. Para mim, foi um dos melhores. O público ama você.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 se a gente tem que fazer a corrida de rua. Eu queria comprar outro carro, mano, pra fazer esse evento aqui, ó. Mas eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar um carro classe A, não. Então eu vou ter que fazer alguma corrida aqui. Tem uma classe D e uma classe C aqui, velho. Eu vou fazer essa classe C aqui, ó. Vamos direto pra lá. Faça o retorno quando for seguro. Beleza, o evento é bem ali, e eu sei que ele é classe C, né? Então eu já adiantei um carrinho eu espero que esse evento seja de boa, mano. Vamos lá. Você chegou ao seu destino. Você está tão perto de sua próxima pulseira. Acho que os demais pilotos já quase desistiram de vencer você. Esse tipo de corrida é só um treino para o cenário real. E eles não passam isso na TV. Cara, eu tô sem retroceder pra mim já ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Vamos lá. Nossa, o pessoal tá com arrancada boa. Eu não tô sabendo arrancar o carro, né? Vamos, vamos, vamos, o pessoal ali vacilou ali, ó. Já acelera e vai embora. Opa! Vai! Tomei uma portada ali de grátis. De grátis. Que isso, velho? O primeirão lá já sumiu. Tô louco. Aí não, hein? E olha que eu tô no, no nível difícil, hein? Será que busca, mano? Vai ser difícil, hein? Bora, bora, bora. Mano, até o dono do evento Tá passando mal Até o dono do evento Tá passando mal, imagina eu Que que é isso, velho Jogo difícil Meu amigo Achei que eu não ia ganhar, não de um piloto de verdade? Mano, que corrida difícil, cara. Deixa eu ver outra... Ah, tem um aqui bem perto. Classe D eu não tenho, né, mano? Cara, eu acho que não vou ter carro classe A, dinheiro para comprar... Uma... Ah, eu tenho Fox, né? Eu acho que eu vou participar com o Fox mesmo, mano. que 74 mil, será que eu compro algum carro classe A? Cara, com 28 mil eu consigo comprar um Supra, né? Só que tipo assim, será que eu consigo colocar ele na classe A? Vamos ver agora Eu acho que o Supra... Vai, não tem como alterar a cor, não escolher aqui, alterar a visão, não Tem que ser as cores originais ou então eu tenho que ir lá onde faz design Eu vou pegar o brancão, né? Tá aqui o nosso carro, né? Agora eu tenho que ver se eu tenho dinheiro para pelo menos colocar ele na classe A. Eu acho que vai ser difícil, porque as peças desse carro aqui devem ser muito cara Ele é um tração traseira, né? Tem uma manobra do caramba. Vamos ver aqui. Cara, não deu para colocar tudo nele. Tá classe A 550. Eu acho que ele não ganha corrida, mas vamos tentar. Se ele não ganhar, a gente pega o... O Focus, né? Tá longe, hein? Quantos quilômetros? Quatro quilômetros? Ah, não. É rapidão. Vamos lá, então. Tomara que ele consiga ganhar alguma corrida. Olha o aerofólio do Forza, como é que ficou nele, mano. Diferenciado. O para Esse para-choque do Forza aqui também é diferente, né? Ele tem uns detalhezinhos ali que é diferente. Beleza, vamos lá. por aí sobre um novo carro em um celeiro consulte o seu mapa estão dizendo que tem um carro no celeiro lá na represa Finley a área está marcada no seu mapa a ah, beleza depois eu vou procurar esse carro aqui após 400 metros você chegará ao seu destino Ei, gostosão. Aqui é a Alice. Que tal vir aqui dirigir para mim no evento de exibição que mencionei? Está no seu mapa. <risos> <risos> ah, não ouvi isso não, velho. Deixa eu ver. Tem um evento de exibição. Ah, tem aqui, ó. Olha, apareceu agora. Depois eu vou fazer isso aí. Mano, a mulher me chamando de gostosão, velho. Aí tá easy, né? Vamos ver se eu entro aqui com esse carro. Será que vai? Ah, vai sim. Nossa, velho. 550. Esse aqui tá 600, né? Mas eu acho que vai dar bom. Tomara que dê pelo menos manobra. O nosso Supra tem. Perdeu pouco, né? Na aceleração. Arrancada esse aqui tem mais, hein? Vamos com ele. Ah, eu gosto de você. Sério, gosto mesmo. Mas isso não segura o carro no asfalto. Eu vou tratar você como qualquer outro idiota. Caraca, velho. A mulher me chama de gostosão, esse cara aqui me chama de idiota. Esse jogo aqui não alisa não, né? Mano, olha o gráfico, hein? Que coisa linda, cara. Nossa, velho. Quando eu peguei esse jogo pela primeira vez pra jogar no Xbox 360, que eu vi esse gráfico aqui, eu... Mano... O que, que é isso, velho? Não sei porque, velho. Tem algumas pistas aqui que nem essa. Algumas curvas aqui me, me lembram o Gran Turismo. Não sei porquê. Aquelas pistas fictícias que tem no Gran Turismo. Eu acho que essa aqui, ela passa num túnel, né? Quer ver? Ah, não, velho. Fiquei com medo do 300Z frear aqui na minha frente. Vamos lá, que o primeirão tá lá na frente Esse carro nosso aqui, ele não... se ele tivesse classe A completo Mano, olha isso aqui, velho, a roda do carro Velho, olha esse amassado Olha esse amassado no meu carro, mano Que comédia, velho, rebentou o carro Qual é o forza que tem isso aqui, velho? Não tem Ah, parece que meu carro não quer andar mais Nossa, esse camaro branco, e tá lindo, hein Lindo. Ixi, tem um cara lá na frente, tem que passar logo esse aqui. Olha esse túnel aqui, me lembra o Gran Turismo, hein? Tem umas pistas... tem umas pistas no Gran Turismo que tem uns túneis assim. Cara, que que é isso, velho? Essa, essa paisagem, esse gráfico... E o Supra, mano, se ele... eu vou investir nesse carro aqui, hein? Colocar ele full, classe A pra. Porque o bichão aqui, ele tá brabo do jeito que tá aqui. Imagina ele classe A completo. Nossa, que caga. Mano, mas esse amassado aqui tá louco, né? Caraca. Qual é o força que amassa desse tanto, velho? Olha que eu tomei só uma porradinha. Sabe, quanto mais vejo você correr, mais me convenço de que pode chegar lá. Está pronto para subir de categoria? Eu estarei na central da corrida. Passe por lá para pegar sua pulseira azul. Você me venceu no campeonato, brother. Mas aquilo não é um teste verdadeiro de habilidade. Vamos ver quem é realmente o melhor nas ruas. Eu vou esperar. Mano, já deu uma hora de gameplay. Se eu pudesse, eu continuava mais, né? Tem só alguns eventos aqui pra fazer. Mas vamos deixar pra próxima aí, pra não ficar muito sobrecarregado. O nosso Supra é apelão. Pelo menos pegar a pulseira pra terminar com chave de ouro, né? Muito bem. Essa pulseira azul significa que você está mesmo provando o seu valor no festival. Continue assim. Beleza, manos, na próxima a gente continua, lembrando que eu vou deixar na descrição aí os episódios, se você gostou deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito já se inscreva pra você não perder essa série aqui, as próximas, beleza? Tô doido já pra trazer o próximo episódio, até a próxima!